Sejam bem-vindos a mais um Power Play aqui no canal do Força Nerd. Eu sou Felipe Bonomi e hoje a gente vai jogar um joguinho de 2012 chamado F1 Wacer Stars. É um jogo que, como sugere o nome, ele foi baseado na, nos pilotos da categoria da Fórmula 1, né, uma das maiores categorias do automobilismo mundial. E ele tem essa pegada meio Mario Kart, como vocês estão vendo aí pelo trailer do... Do, do game. Né? Como ele é um jogo de 2012, todo o elenco, né, todas as equipes são baseadas nos pilotos que estavam correndo no ano de 2012. Então você tem aí pilotos desde o Felipe Massa até o Bruno Senna que estava correndo na Fórmula 1 aquele ano. O jogo ele tem alguns modos interessantes. Ele tem desde o modo corrida, que é justamente só você correr, até o modo de tempo, o modo de combustível. No caso aqui eu vou jogar para vocês o modo corrido tradicional, vou correr aqui no Brasil, na pista brasileira, BRBR Rue, Rue, E vou correr com o Bruno Senna. Bem, uma coisa interessante de dizer, ó, como você pode ver, impulsão fantasma, impulso no vácuo. Cada, equipe tem, cada carro de cada equipe né, tem um bônus, e aqui no caso o impulso fantasma é quando você pega o impulso do nada, se não me engano, eu não lembro, acho que eu nunca corri com o Bruno Senna. Mas então hoje eu vou correr aqui com o Bruno Senna para mostrar para vocês como é que é a pista brasileira no F1 Racer Stars: duas voltas, 3 mil cilindradas, dano normal, itens padrão, né? E assim, se você gosta, se você gostou do Mario Kart. Se você é um fã dos jogos de Mario Kart, esse jogo aqui ele é um jogo muito bom para as festas de fim de ano, para as festas aí com seus amigos. Se você quiser jogar algo assim só por diversão, algo bem casual, esse é um jogo que você vai gostar muito de jogar. Bem, vamos ver aqui então como é que é a pista brasileira. Aí os pilotos se apresentando, como sempre aí, a menção às florestas, menção ao carnaval também. Vamos ver então aqui, todo mundo se preparando. Vamos dar a largada. Eu, eu, eu nunca corri com o Bruno Senna. Não, oh, ele fazendo marabalismo. Então não esperem que eu fique em primeiro lugar. Vamos lá, ver se dá o impulso e... Não consegui largar muito bem, apesar de ter ganhado a insígnia de largada mestre, né? Só que todo mundo largou bem. Aqui, ó, já ganhei um item ali. Oh, o Impulso fantasmas é... É que eu perco a minha tangibilidade. Daí, no caso, eu não bato nos outros quando eu pego o impulso. Peguei aqui mais... De novo, mais três impulsos. Mais um aqui. Vamos correr. Segundo lugar. Ai, bati. Oh. Nesse modo corrida, normalmente você não precisa ir nos box. para abastecer, para pegar combustível. Mas você repara o seu carro. Porque conforme você vai tomando dano, seu carro vai ficando... Quebrado, né? Ele vai ficando mais lento. Você vai perdendo a habilidade pra fazer as curvas. Que agora eu peguei uma bolha. Uma bolha. Ixi, tem uma bolha vermelha vindo atrás de mim. Vou tentar bater nela. Não consegui. Ó, apertando contra, CTRL, eu vejo a, tra a traseira, né? Quem tá vindo atrás. Já tô em terceiro, vamos lá. Ixi, quarto. Aqui é uma bolha amarela. Ai, acertei. De tabelinha. Oh, de... Acertei de novo, acertei dois hein, olha só que bonito. Começou em quarto, carro ferrado. Vou tentar pegar o atalho ali. Não consegui. Ai, safety car, sexto, quinto. Nossa, tô correndo muito mal. Aqui é a pista brasileira. Ai, vou cair. Cai, Oh, meu Deus do céu. É, o bom é que a gente voltou aqui. Ai! Uh, quase Ainda bem que eu tava intangível ali Vendo voltando que senão eu tinha batido na bolha azul Na trap Esse aqui, o azulzinho que eu passei em cima É o KERS oh, Nossa, eu dei uma rampada aqui, não sei como é Aquele Aquele local azul que eu passei Se chama KERS Que é um Na Fórmula 1 de verdade Ele é um aparelho que né, um, Que você usa para Conseguir transformar é, a, energia do, a energia cinética, né, a energia do vácuo, às vezes das curvas e tudo mais que você faz, é em mais velocidade. Já aqui, na verdade, ó, como vocês podem ver, quando eu aperto W, eu ganho meio que esse impulso, e eu não consegui pegar agora, mas eu ganho daí mais velocidade. Eu, aceler eu consegui acelerar o carro. Estamos em quinto lugar aqui desviamos do carnaval, fugimos do carnaval porque ninguém gosta do carnaval, né? E entramos aqui no box separando o nosso carro para voltar para ver se a gente consegue um pouquinho melhor. Uma coisa que eu não mostrei para vocês, mas que é interessante, é que existem alguns itens, na verdade um item em cada mapa, que é tipo uma chave que abre um atalho especial que ele leva você tipo lá para frente. E os NPCs, né, os seus, os personagens que não são controlados por você, eles pegam essa chave, eles usam, então é interessante a gente ficar esperto quando a gente estiver jogando, ai, ai, quase, para pegar essa chave para a gente conseguir usar o atalho e eles não usarem, né porque só uma pessoa pode usar o atalho por vez, meu deus, fiquei em nono lugar, aqui. isso que dá, prestar atenção mais na fala do que no, no jogo. Então, aí você usa o atalho e as pessoas, os NPCs, não usam e você consegue ficar numa posição melhor Esse é um dos segredos para você vencer as corridas Aqui no caso eu duvido muito que eu vou vencer agora, tô em oitavo Quarto, é. consegui fazer umas ultrapassagens E Bruno Senna não vai conseguir honrar seu nome e vencer no Brasil. Quarto lugar é mais ou menos, mais ou menos, mas essa foi a pista no Brasil. Eu vou escolher outro piloto aqui e tentar mostrar uma outra pista para vocês. Bem, eu vou escolher aqui então o Mark Webber para a gente correr na, na Bélgica, porque eu escolhi a pista da Bélgica. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que tá a pista da Bélgica. Assim como a pista brasileira foi toda conceituada na, na cultura brasileira, né, desde as florestas até o carnaval e do que o que os europeus e americanos entendem né, do, do que é o Brasil, as pistas dos outros países também foi toda, toda baseada em elementos culturais de cada país. Então, na pista de Mônaco, você vai ter lá a pista, a pista bem fechada, os carrinhos lá de sorvete, os negócios de, de Mônaco. Na Itália também você vai ter lá uma pseudo réplica da Torre de Pisa, vai ter também vários elementos referentes à Itália. E assim como também a pista no Japão, tem as geishas, tem todo um cenário escolhido especificamente para contextualizar a pista com o local, né? No caso aqui a pista da Bélgica tem vários daqueles pinheiros, né? Aqueles pinheiros, acho que a floresta conífera que fala. Nossa, larguei muito mal, gente. As casinhas belgas ali, como vocês podem ver no cenário também, bem feitas Cara, eu acho que eu vou perder Essa corrida hoje, hein Pelo amor de Deus Acho que o jogo deve saber que eu tô gravando Aí só me fode Brincadeira, eu que me fodo, né, por não saber jogar Vamos lá, tentar fazer a ultrapassagem Aproveitar que tá todo mundo perto aqui Mandar chuva Deus da chuva o legal é que quando você usa o item da chuva, é, os seus pneus não são atrapalhados, mas os outros ficam, né, seriamente danificados, né. Você vê que eles estão correndo bem pior, tanto que eu cheguei facilmente em primeiro agora e provavelmente eu vou perder daqui a pouco essa primeira colocação. Alguém vai mandar uma bolha em mim. Vamos lá, jogar aqui uma, uma confete na, na cara dos outros. Vamos lá, vamos lá, Weber, mostra do que você é capaz, garotos. A habilidade do, do Mark Weber é que quando ele está atrás de alguém ele pega o vácuo né, que fala, ele consegue ganhar um impulso e ele ultrapassa a pessoa, né? Ele já ganha uma velocidade muito boa. Aqui a pista da Bélgica. Ó, já, como vocês viram ali no cantinho que mostra a posição de cada um referente ao traçado, tem alguém que está com a chave provavelmente e vai sair por aqui, ó. Eu não mostrei para vocês, mas a, a entrada ele logo lá lado da... Da largada, você entra no atalho Ah, mandaram chuva, então mandaram uma bolha perseguidora Que bosta Me fudi Ah, eu vou continuar assim mesmo Quero nem saber Arr. Pelo menos tentar ficar em segundo Pra ir um pouquinho melhor que na outra corrida Ah, essas são três Três voltas ter... Olha, mandei uma bolha perseguidora nele E se ferrou bem no meio do, do túnel Em espiral se fossem duas eu conseguiria ganhar, hein? mas não sou confiante. Porque sempre que eu estou gravando algum jogo, eu incrivelmente jogo mil vezes pior do que eu jogo normalmente. E agora alguém usou chuva, meu carro está bugado. Felizmente eu tô com uma vantagem boa ali pro os outros colocados. Vou jogar uma bolha aqui para os outros passarem em cima. Existem alguns modos de jogo que ganha não quem está na frente, quem tá em primeiro lugar, mas ganha quem está justamente fazendo mais emblemas, né? Tipo esse emblema que eu ia aqui cortando o caminho, ganha daí quem quem fizer mais emblemas. Vocês viram que eu joguei uma bolha amarela para trás, para jogar a bolha para trás é o contra que eu aperto. Para usar os itens normalmente eu aperto espaço e ele só vai jogar para frente. No caso ali eu usei um MPM, né? Um pulso eletromagnético que se tivesse algum carro perto ou uma bolha vermelha como aconteceu agora eu teria desativado ela. Infelizmente eu nem vi, mas já me ultrapassaram milhões aqui. E eu vou querer perder provavelmente por causa desse carro bugado. Ah, e eu ainda erro traçado. Vou mandar uma bolha aqui nele. Ai, duas bolhas vermelhas. Não, não, não, não. Eu consegui evitar. Vamos lá. Ai, me passou. Vou ficar em segundo. Não acredito. E com bolha ainda, ai, ai, ai, ai uh, uh, passei, passei em segundo com uma bolha, na cara, me levando. Bem, essa foi a pista da Bélgica, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse no começo do vídeo, esse F1 Waste Star é um ótimo jogo para você jogar com seus amigos, aí se você pode, como você viu, você pode jogar até 4 pessoas, eu tô jogando aqui no computador, mas se eu tivesse o, o, o, o adaptador do controle do Xbox, eu poderia jogar com, com meus amigos, meus primos. Tranquilamente, já, já testei na casa de um amigo meu, rola muito fácil. Então fica aí a dica para vocês de um joguinho legal para você passar o seu tempo. Um jogo bem casual para você jogar nas suas festas. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam, compartilhem, comentem, deixem suas sugestões. Muito obrigado e até a próxima!